Você poderia me responder a pergunta, qual o grande segredo no processo da comunicação? Bem, você se comunica com alguém, seus filhos, a esposa, a namorada, os colegas, o seu chefe, enfim, com pessoas. A pergunta é, qual o grande segredo para o seu sucesso na comunicação? Pois é, a resposta é ter habilidade de falar, saber se comunicar, também. Mas o grande segredo é saber ouvir. É mesmo, é verdade. Quem não tem essa habilidade de saber ouvir, vai criar grandes problemas no, no caminhar da sua vida. Principalmente no aspecto profissional. As pessoas elas se acham donas da verdade, por isso que há esse problema na comunicação. Sempre estão defendendo seus pontos de vista, tentam convencer os outros sem ouvi-las. Você já percebeu isso, por exemplo, quando você entra numa loja para fazer uma compra? Olá, eu sou o professor Antônio Bispo, psicólogo clínico, treinador mental, e nesse vídeo nós vamos conversar sobre a arte de aprender a ouvir na, na comunicação. Bem, por que que é difícil a arte de se comunicar? Por que que é... Há normalmente grandes dificuldades entre uma comunicação perfeita? Há pessoas que não querem ouvir. É, por que que elas não querem ouvir? Porque elas têm medo de ter que processar alguma mudança interna. Elas têm medo de sair da zona de conforto e, às vezes, perder até a posição de que elas sabem tudo. Elas se acham donas da verdade. Bem, o segredo é ouvir. É ouvir mais. Sim, o segredo é ouvir mais. Deixa eu citar alguns benefícios caso você pratique essa habilidade é, de ouvir mais. Primeiro, quando você ouve mais, você pensa antes de falar qualquer coisa e isso é fantástico. Quando você adquire esse costume de escutar com mais frequência, você passará a pensar melhor antes de falar qualquer coisa. Bom, o segundo benefício, você vai tirar melhores conclusões, claro, quando você escuta mais o seu filho, o seu colega. Ah, enfim, a pessoa que está se comunicando com você, quando você fica mais atenta e ficou ouvindo mais, naturalmente as suas conclusões serão muito mais completas. O terceiro benefício, quem ouve mais, você vai procurar falar coisas mais importantes, ou seja, que tipo de conversa você tem com a outra pessoa? Quando você fala coisas mais importantes, você mantém o foco da conversa. Quarto benefício. Salver, ouvir fará de você conhecer melhor as pessoas. É interessante, né? Quando você passa a ouvir seus colegas de trabalho, enfim, as pessoas que você se relaciona, você vai ter certeza que as informações que você escutar fará você conhecer melhor aquela pessoa vai também, é, sabendo é, escutar, vai melhorar, o, vai aprimorar os seus relacionamentos com as pessoas. Quinto benefício, seja humilde. Pergunte para as pessoas, para o seu filho, para a sua namorada, para o seu colega de trabalho, enfim, pergunte para as pessoas com quem você se relaciona, se, há, se na visão deles você é uma pessoa que sabe ouvir. Olha que interessante. É. Aí você vai praticar a humildade e a pessoa vai dizer, não, realmente você tem essa habilidade, não, você interrompe a nossa conversa, não, eu não gosto disso. E você humildemente vai entendendo aonde que você tem que melhorar o seu processo de comunicação. É extremamente importante esse aspecto da humildade. E sexto benefício, treine e treine. Você conhece a técnica 80-20? Aplique a técnica 80-20, ou seja, ouça 80% do tempo e fale 20% somente. É preciso agir para mudar, ou de nada valerão as, os passos anteriores. Acredite, coloque em prática, exercite. Né? Essa técnica ela é aprimorada com o teu treinamento, com a tua prática, o exercício, você tendo o próprio feedback, prestando atenção, mais presente, você mesmo vai chegar à conclusão de que precisa melhorar. E converse com as pessoas. Então a pergunta é, por que ouvir é importante? Tanto nós precisamos aprender a ouvir, se quisermos ter um futuro bem melhor, com mais educação e um convívio melhor na sociedade. Ouvir. Liberta você da sua escravidão. Aquela ignorância interna, né? o ego. Eleva a compreensão do seu mundo. Aprende a ouvir as pessoas para ajudar as pessoas. Ouvindo, vamos aprender muito com as outras pessoas, porque elas vão nos ver e reagir de acordo com a comunicação. Vamos estar dispostos a ouvir, aceitar e compreender que nós estamos aprendendo. Precisamos aprender a ouvir as pessoas com paciência... Para que possamos conhecê-las e entendê-las melhor. Comece o exercício com seus filhos... Ou com a sua namorada... Ou com seus colegas. Se determine... Hoje eu quero ouvir mais. Você vai amar esse exercício. Ouvindo mais as pessoas... É, vai ter um grau maior de compreensão com próprias pessoas no seu relacionamento. Finalmente, de uma maneira geral, nós temos dificuldades de ouvir. Nós vamos interrompendo as pessoas no meio da conversa, não é verdade? Ah, isso eu já sei, já sei onde é que você quer chegar, eu já sabia disso. né? Como nós não estamos presentes na conversa, normalmente nós ouvimos aquilo que queremos ouvir. Aquilo que nos interessa, aquilo que nos satisfaz. Por isso que há muita confusão na arte de se comunicar. Exerça essa habilidade de ouvir. Com o tempo você vai ficar esperto exper em ouvir e a sua vida vai melhorar com certeza. E o que, que vai acontecer? Muitos problemas vão deixar de existir, principalmente no que se diz respeito ao convívio familiar e profissionalmente. Lembre-se, todos querem ser ouvidos. É simplesmente mágico. Faça isso. Esteja atento agora e colha bons frutos desse exercício de saber ouvir. Bem, espero ter colaborado na sua evolução. Do contrário, me perdoe. Dê um like. Deixe um comentário importante para mim, até para o book e mostrar esse vídeo para outras pessoas mais. Né? Assine meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no Telegram também, Sua Mente Tem Poder. Um abraço carinhoso. Namaskar e até o próximo vídeo.